Programa Quarta Dimensão no ar Ética e educação para o novo milênio Alienação Alienação nossa de cada dia Seres humanos cindidos, é, mal resolvidos E geralmente mal conectados com a nossa essência Alienação é uma coisa quase que diária na nossa vida Somos alienados até numa coisa extremamente importante, que é o principal, alienados da nossa própria essência. E as filosofias de mérito têm insistido de que o ser humano precisa fazer esse retorno à essência de si mesmo. Porque somente através desse contato, dessa essência, é que o homem pode parar de alienar-se. A alienação nossa de cada dia, nos alienamos através da televisão, do rádio, até do nosso trabalho também. Alienamos a nossa vida dos nossos filhos, das pessoas que nos amam, porque nós vivemos alienados. E desconhecemos aqueles recessos profundos do nosso ser, que invariavelmente os mestres têm sempre indicado como o retorno à essência, à criança interior de cada um. Esse retorno é fundamental para que nós possamos estabelecer uma paz social. E você sabe, telespectador, que não haverá um mundo melhor sem melhores homens. Portanto, é inútil pensar em estimativas, em leis, obscuras, leis arbitrárias que são criadas geralmente por seres alienados para frear essa alienação nós precisamos muito acariciar o nosso coração precisamos gostar-nos como é que eu posso gostar das pessoas se eu não me gosto? como é que eu posso dar amor se isso é algo que eu desconheço? Como é que eu posso estar feliz se a minha compreensão da felicidade é reduzida a uma América retórica, ao meu carro na garagem, à minha conta bancária? Como eu posso não tornar-me alienado? Porque a felicidade que eu sempre tenho insistido, ela busca as pessoas que não estão alienadas, em contato com a essência, com o mundo vivente, pessoas participativas, pessoas que têm um compromisso indelével com seu próprio coração. E você, telespectador? Você é alienado também? Até que ponto você não é? Como você tem se sentido ultimamente, emocionalmente? É preciso resgatar esse fundamento da vida. Muitas escolas filosóficas atestaram e atestam que esse retorno é para dentro. Para a essência do ser. Porque quem olha para fora se perde. Quem olha para dentro se encontra. Vemos no cristianismo primitivo um retorno interno ao reino dos Céus, vemos no budismo o conceito da iluminação. Já se diz que somos iluminados e choramos de sede dentro de um lago até a cintura. Tudo é alienação. A única coisa que não nos aliena é o amor. O verdadeiro amor que se pretende chamar de amor só deseja o bem da outra pessoa. Não há necessidade alguma de alienação, porque quando nós amamos verdadeiramente e sem distinções, nós temos realmente uma meta a ser alcançada que não é uma meta ilusória e muito menos alienante. Alienamos-nos daquilo que é mais fundamental na nossa própria vida, de nós mesmos. Tateamos pela vida, repletos de neuroses, desequilíbrios, raivas, ressentimentos, angústias, ansiedades. E no meio de tudo isso, desejamos ser felizes. Esse é um processo que é como tentar encher um saco furado. É algo que jamais terá um fim. Porque a felicidade que depende de coisas transitórias, impermanentes, do mundo externo a você mesmo, telespectador, só pode deixar-te mais vazio ainda, mais alienado da vida. Portanto, eu disse, a única coisa que não pode alienar-te é o amor. E o amor precisa existir urgente, para que possamos reformular a humanidade essa humanidade que precisa brotar, crescer com homens conscientes, puros e profundamente comprometidos com a melhoria humana. Torne-se você um deles. Não espere mais. Não espere as pessoas realizarem aquilo que cabe a você, telespectador, realizar. Não espere que as pessoas resolvam os problemas humanos. Resolva você mesmo. Não espere que as pessoas realizem os teus sonhos. Realize-os você mesmo agora. O momento é agora. E isso é premente, isso é urgente. Porque o mundo precisa da tua colaboração, do teu amor, da tua profunda inspiração. E de uma necessidade básica de paz. Taya tha Omde Kante Bekanthe Ma Bekanthe Raja Samurgateshura Taya tha Omde